Bem-vindo a mais uma videoaula do TopoRam Clique no menu Arquivo Dentro da pasta Exemplo 1, abra Exemplo 1, POU Em campo Selecione o método de compensação Preferencialmente MMQ Clique no menu Calcular Serão exibidos relatórios de erro Clique, no menu ar, é, clique na janela de campo com o botão inverso, exportar sigmas de x e y e z. Será exibido o relatório com sigmas na seguinte sequência mostrada: visada x, y, descrição sigmas de x, y e z. Observe que após as coordenadas vem a descrição e os sigmas de x, y e z. Expanda coordenadas. Dê um clique duplo ou pressione Enter sobre exemplo 1. Ou com coordenadas. Observe as coordenadas de partidas e as coordenadas de E che... os pontos de chegada. Agora, clique no menu Dados, Ajustar, ajuste as coordenadas de partida ou de chegada, X, Y, Z. No caso, coordenadas conhecidas. Ajuste a precisão angular, o número de interações. Serão exibidos os erros com signos de X e Y. Feche. Atualizar a planilha sim. Clique no botão salvar. Clique no menu Arquivo, Exportar sigmas de x e y z para ver o relatório. observe que após o nome e as coordenadas x e y tem a descrição e as sigmas de x e y z. Fecha a janela expando o topo Rankade. Dê um clique duplo em exemplo 1, clique no menu arquivo, novo, informe o nome do arquivo, clique no botão salvar, clique no menu arquivo, importar, poligonal de base, selecione o um exemplo 1, Abrir. Importar os signos. Sim. Observe que foram importados os signos de X, Y e Z. Desenhe um polígono. dê um zoom para aproximar do, do gráfico. Desenhe um polígono. No caso aqui, uma greba. Ou uma, uma área. Quando chegar ao final, clique, pressione F para fechar, agora clique no menu projeto, memorial descritivo, novo, objeto, selecione o um objeto, deseja buscar os signos de X, Y, Z? Sim. Observe que no memorial foram importados os signos de X, Y, Z, conforme então, você pode ver. Fecha o memorial descritivo Agora, cria um novo desenho Fecha a janela Novamente, dentro de exemplo 1 um. Dê um clique duplo ou pressione Enter. Clique no menu Arquivo, Novo. Informe o nome do arquivo. Clique no menu Arquivo, Importar, Texto. Vamos importar um arquivo texto com os seus respectivos sigmas. Observe que tem o nome do ponto, a coordenada X, Y, Z e os sigmas. Selecione o elemento separador de casas, Ctrl-C para copiar. Cole dentro do separador. Clique em OK. E os pontos serão inseridos na tela. Com seus respectivos signos. Até a próxima videoaula do Topo